Olá, eu sou a Maria do blog, Lava Maria, e muita gente me pediu para fazer o vídeo de fotos é que eu tiro durante o dia. Para mim, hoje é sábado, por isso eu vou ficar por casa e vou vos dar ideias de fotos que vocês podem tirar em casa e principalmente mostrar-vos como é que vocês podem arranjar qualquer tipo de situação para ter uma foto boa, excelente, incrível. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, é só continuar a assistir e espero que gostem. vou-vos fazer um guia das coisas que eu faço aos fins de semana e a primeira coisa que eu faço é tomar o meu pequeno almoço e eu também aproveito o meu pequeno almoço para parar, pensar, analisar todas as minhas redes sociais. E à medida que eu fui trabalhando, eu consegui perceber que comecei a espalhar as coisas pela mesa, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, ver todos os meus materiais de trabalho e comecei a sentir que isso uma foto incrível. O que eu fiz foi aproveitar o que eu já estava a fazer e não sei se vocês repararam, eu tinha uns frascos de cereais enormes e não tinha um tripé comigo, por isso que eu fiz foi colocar o meu telemóvel encostado nesses frascos de cereais e não precisei de mais nada para criar o meu próprio suporte de telemóvel e continuei exatamente o que eu estava a fazer estava a trabalhar com os meus materiais todos espalhados e a única coisa que eu fiz foi acionar o gesto. O meu telemóvel tem a funcionalidade do gesto por isso que eu preciso fazer é só fazer assim com a mão e ele tira-me uma foto e eu adiciono também o temporizador para ser mais fácil para mim ter tempo para guardar a minha mão e fazer o que eu quero com ela. Uma coisa que eu fiz e eu quero vos dar este truque é que como o meu suporte de telemóvel estava muito perto de mim e eu queria apanhar um plano mais geral o que eu fiz foi ir a formato e em vez de 9x16, que é o que eu uso sempre, o que eu fiz foi fazer 4x3 e também colocar a selfie com mais pessoas e o que isso faz é colocar mais, mais no meu espaço, mais de mim, mais da foto e dessa forma eu consigo apanhar mais, mesmo estando exatamente na mesma distância. Por isso, isso é uma dica que eu vos quero dar. Se vocês não conseguirem colocar o vosso celular mobile o mais afastados possíveis, podem usar esta dica. É uma dica que eu tenho para vocês normalmente filmo e tiro fotos com a cortina fechada porque cria uma espécie de softbox. De certeza que vocês já viram imensos fotógrafos com aquelas caixas gigantes de luz. Para mim isto é uma caixa gigante de luz porque cria uma barreira entre o sol e a minha cara ou o que eu quero fotografar, mas neste caso o dia está tão mau. As nuvens estão a criar a própria barreira entre o sol e, e eu, por isso eu não preciso da minha cortina. Vocês estão a ver que tem um resultado bastante parecido com fotos em que eu tiro com a cortina num dia de sol, porque as nuvens estão a funcionar como uma softbox. Por isso é uma dica que eu tenho para vocês. Se vocês estiverem assim num dia em que está muito inovado e não há sol, não há luz no vosso quarto, acreditem é que há luz, vocês só têm que abrir as cortinas, porque a softbox está a ser criada naturalmente nas nuvens, por isso como vocês estão a ver, <risos> tenho aqui um, um fundo, eu já vos ensinei a fazer este tipo de estendal no quarto num dos últimos vídeos, eu estive a criar vídeos para vocês, vídeos especiais que vocês vão ver em breve, que é um workshop de Instagram, vou aproveitar que tenho este fundo aqui e vou tirar algumas fotos. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar uma luz no meu fundo para dar um toque extra de luz à minha foto e coloquei este rol de cozinha uh, com a minha luz para dar um bocadinho mais de altura à minha luz e para chegar mais à zona da cama e sim, caiu várias vezes, principalmente porque eu me esquecia que ele estava lá, então sem querer deitava-o abaixo, mas coloquei a cortina aberta, como eu vos tinha dito, coloquei a minha câmera assim na vertical para conseguir tirar uma foto com mais detalhes da minha roupa. Eu decidi usar este fundo porque é cor-de-rosa, o meu conjunto é azul e cor-de-rosa e achei que ficaria muito bem a junção das duas cores e gostei mesmo muito dos resultados finais e é só com uma manta cor-de-rosa atrás de vocês, é mesmo muito simples de recriar. preciso vos dizer, que certeza que vocês não sabem, é que se vocês tiverem a ver este vídeo hoje, ou seja, dia 29 de Abril, é o dia dos meus anos. Por isso, o que eu vou tentar fazer hoje é uma foto para publicar no meu Instagram no dia em que eu faço anos. eu estava a pensar é, vocês sabem que eu estou a filmar, por isso eu tenho esta mantinha cor-de-rosa aqui no meu estendal, por isso o que eu vou tentar fazer é colocar uma coisa extra. Vou colocar este tecido que eu já vos mostrei aqui no canal também. Que... E acho tão bonito, por isso vou ver como é que fica. Eu ainda não testei isto, estou a falar com vocês à medida que eu vou pensando, mas... <risos> mas se calhar até fica algo interessante a junção dos dois. Vamos ver como é que isto fica. Vou-vos-pousar aqui. Se... E eu quiser que isto funcione, eu acho que vou ter que fazer uma foto em que estou mais perto, ou seja, vai ser uma foto mais de retrato, meio corpo se calhar. eu continuo aqui com esta luz para dar um bocadinho de luz extra à minha foto, um ponto de interesse diferente. E supostamente ficaria algo assim, até fica engraçado assim este efeito brilhante. Boa ideia Maria, boa ideia. Vou fotografar com a minha Canon 600 dia para a foto ficar com um bocadinho mais de qualidade, mas eu vou colocar esta câmera a filmar, se por acaso eu não conseguir apanhar a foto exata, eu depois vou ver aos vídeos e faço aquele truque que eu vos ensinei, que é retirar um frame do vídeo, se por acaso ficar melhor que a foto da câmera profissional, por isso, às vezes, às vezes acontece, acreditem em mim. Vejam comigo o que é que vai acontecer, porque eu ainda não sei o que é que vai acontecer. <risos> é sempre um bom plano, não saber o que é que vai acontecer, por isso. Como eu queria fazer alguma coisa relacionado com o aniversário, fiz um mini bolo de caneca, mas acabou por não correr lá muito bem. Isto não bem. E depois só tive que fazer algumas poses para a câmara, mas a vela estava a derreter tão facilmente e o bolo estava tão feio que eu acabei por desistir de tirar mais fotos, tirei só algumas. Ah. fazer um bolo de caneca e os meus bolos de caneca precisam ficar perfeitos, mas hoje também correu tudo mal. Mas mesmo assim queria-vos mostrar para não desistir, porque a foto final ficou bastante fofa. Acabei agora de gravar o que eu precisava para aquela semana especial que eu estava a falar. Não sei, para os E eu queria ir lá fora tirar uma foto do meu jardim, ver como é que estão as minhas plantações. Antes disso tive a ideia de tirar uma foto de como eu gravo as minhas vídeos no YouTube, um estranho mas acho que vai ficar super giro, ainda não sei muito bem como é que vou fazer mas vocês vão ver comigo mas a ideia principal é mostrar como é que eu gravo os meus vídeos, ou seja, sentada na minha cama vou tirar este fundo porque já o usei e não quero usar mais e normalmente não tenho este fundo por isso vamos ver, vocês vão ver comigo a primeira coisa que eu fiz foi então tirar o fundo, porque já não fazia muito sentido para a minha foto e liguei algumas luzinhas de Natal que eu tinha para dar algum toque de cor na minha foto e depois tentei posicionar-me de forma a conseguir-me apanhar a minha câmara e alguns acessórios como as luzinhas e as fotos Polaroid. E acho que o resultado final ficou super super engraçado e é uma foto mesmo muito simples de recriar. Depois eu fui então ao meu jardim, como eu tinha dito, e fui ver algumas plantações que fiz há cerca de 3 semanas atrás e claro que tive que parar em algumas flores e tirar umas fotos, porque as flores no jardim são super super bonitas e tenho mesmo obrigatoriamente tirar fotos. Depois pus a minha câmara num sítio muito estranho, uh, o sítio mais próximo que consegui arranjar à beira destas flores e queria criar o efeito de que havia flores à minha volta, por isso que eu fiz foi tirar uma foto inicial comigo com as flores e depois tirei outras 3 fotos com as flores para depois no final conseguir fazer uma edição muito simples no PixArt, juntei todas as fotos e o resultado final foi este. Depois como eu estava perto da garagem decidi tirar algumas fotos só para ver como é que ficava e coloquei o meu telemóvel perto de mim e tirei algumas fotos. Fiz também com aquele efeito de 3x4 e selfie de grupo para conseguir apanhar mais de mim e mais do meu espaço. Depois eu estava a tomar banho e ao sair do banho reparei que Havia uma luz incrível a entrar no meu quarto, por isso fui tirar algumas fotos de teste, como vocês estão a ver, estou aqui de toalha, queria mesmo aproveitar esta luz, por isso fui vestir roupa e coloquei a minha câmera também na vertical, empurrei a minha mesinha de cabeceira para o lado para conseguir apanhar o máximo de fundo branco possível. Era só uma foto com contraste de luz, por isso ficou uma foto muito, muito interessante. Como eu estava com uma roupa engraçada, eu tive que, claro, tirar a minha foto de espelho, que eu adoro tirar este tipo de fotos e eu acho que elas ficam sempre bem e a única coisa que eu faço é colocar-me de bicos de pés para alongar um bocadinho mais as minhas pernas e os resultados são estes, acho que ficam sempre incríveis e eu gosto muito de tirar essa foto que é muito, muito simples de tirar, gasta-se só um minuto do vosso dia e fica sempre, sempre bem. Se vocês perguntarem se eu mudo assim tantas vezes de roupa, se eu faço assim tantas fotos no dia a dia, não, não faço, eu só faço Exatamente no dia de hoje, no sábado e também no domingo porque são os únicos dias que eu tenho para trabalhar mesmo a sério para vocês por isso eu aproveito ao máximo o meu tempo para criar vários cenários, várias histórias, vários conteúdo para várias publicações é muito importante para mim porque eu não tenho mais tempo durante a semana Ok, eu quero vos dar então três novidades. A primeira já vos dei. se vocês estiverem a ver isto hoje, eu faço anos hoje e 29 de abril é isso Segunda novidade, vai haver um vídeo extra na sexta, por isso estejam atentos, eu precisava muito do vosso apoio nesse vídeo, gostei muito de o fazer e é de uma parceria, por isso espero mesmo que vocês gostem. E a terceira novidade é que eu vou fazer um, um workshop de Instagram para vocês, por isso domingo segunda terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vocês vão receber conteúdo todos os dias, conteúdo meu desafios para vocês fazerem no vosso Instagram para crescerem a interação no vosso Instagram por isso eu estou muito ansiosa para vocês verem esse conteúdo que eu preparei com todo o meu amor e carinho para vocês, por isso espero mesmo que vocês gostem por isso vai ser duas semanas loucas vídeo hoje, vindo na sexta e depois uma semana sete dias inteiros para vocês vídeos todos os dias, por isso se vocês gostarem do meu conteúdo, se vocês gostarem deste tipo de conteúdo de crescer nas redes sociais não se esqueçam de subscrever se ainda não forem subscritos e ativem a notificação para receberem notificação sempre que eu publicar principalmente nesses dias porque é importante vocês estarem sempre atentos para conseguirem fazer o desafio diário por isso espero que vocês tenham gostado deste vídeo espero que vocês tenham gostado das minhas fotos, fico à espera de vocês na sexta e depois uma semana inteira de mim conteúdo todos os dias, por isso espero mesmo que gostem e vemos lá